Aí, agora estamos online no YouTube, então eu vou me apresentar de novo para o YouTube agora e daí começamos com a Jéssica. Boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho 2, do primeiro Congresso de Conflitos Socioambientais. Eu sou a Raquel, mestranda na PUC Paraná, sob a orientação do professor Marés, e hoje a convite da organização seria a coordenadora do nosso grupo de trabalho. Então, antes de iniciarmos a nossa transmissão, nós combinamos que nós vamos apresentar o trabalho e logo passaremos a uma discussão de no máximo ali 10 minutos. E quando chegarmos na metade dos trabalhos, nós vamos fazer um intervalinho para irmos ao banheiro e bebermos água. Então, sem delongas, é, vou passar a palavra para a Jéssica, né, que é que vai apresentar o trabalho. A Lei das Sementes, número 10.711-2003. E a deslegitimação dos direitos dos camponeses às sementes piolas. Jéssica, você mandou né, a apresentação, eu vou transmitir ela aqui. Bom dia. Ótimo. Tá certinho, Jéssica? esqueça é essa mesmo? Sim. Então, pode começar, você tem 10 minutos. Quando tiver faltando um minutinho, eu mando no chat, tá bom? Mas fica à vontade. Tá bom. Então, é, boa tarde é, a todas, todos aí que nos assistem, também os colegas que participam aqui desse grupo de trabalho. É, eu me chamo Jéssica, eu sou mestranda no programa de pós-graduação de Direito Agrário na Universidade Federal é, de Goiás, e junto com a minha colega é, Renata, que também é mestranda no programa, e também é, a nossa professora Anne Pimentel, que é, é pós-doutoranda no programa, a gente submeteu esse, esse estudo aqui para apresentação e também para o debate, né? Ele, esse estudo teve como objetivo é, analisar a lei de sementes, número 10.711, de 2003, né, que é um marco aí é, na legislação de sementes, é, em relação à sua, à sua efetividade, né, como que ela impacta aí na vida, no direito dos, campos, dos agricultores à produção de sementes crioulas. É, e, e, desde já, agradecer aí, né, é, a oportunidade de participar do primeiro congresso de conflitos socioambientais. É um tema bastante pertinente né, na, na atualidade. Bom, pode avançar. Acho que, primeiro, é, para entender, né, contextualizar, é importante entender o que são sementes crioulas. Né? É, um pesquisador da Embrapa, chamado Altair, ele vai é, conceituar as sementes como aquelas variedades que ao longo de vários ciclos, né, de vários anos, elas foram sendo adaptadas no, naquele agros, agrosistema do agricultor, né, daquela comunidade em determinada região. E aí essas, essas variedades é, de diferentes espécies, né, elas vão, é, por, se, é, vão passando aí por diferentes ciclos da geração familiar, e com isso elas vão é, ganhando características culturais específicas, então, assim, vão ter, né, os agricultores vão passar a ter uma relação com essas sementes numa perspectiva de herança familiar, né, e, e também, assim, numa relação muito próxima do que é, é do que ela representa, tanto da perspectiva é, do hábito alimentar, mas também da importância dela, né, no no trato ali da, dos animais, e por isso, muito, em muitos lugares, essas sementes vão ter nomes, né, é, os agricultores vão batizar essas sementes com nomes é, próprios, assim, e vão sendo, é, tendo essa relação, né, muito, muito íntima aí de, de patrimônio, né, dos agricultores para com essas, essas sementes que vão sendo é, melhoradas, né, e adaptadas por esses agricultores ao longo dos anos aí, das, das gerações. Pode passar. E, e, por ter essa relação tão íntima, né, com, com os, os pequenos agricultores, a gente conclui, né, há, né, inclusive, várias pesquisas nesse sentido, de que as sementes criolas, elas passam, né, a ser considerados direitos dos camponeses, porque é, é como se, né, ela representa, é, é como não, ela representa essa, essa identidade, né, de ser camponês, de, de, de é, ser promotor aí da agricultura, né, nessa questão da produção de alimento, na questão da preservação da agrobiodiversidade. Então, por os camponeses, né, ao longo dos milhares de anos, né, desde aí, por ser inclusive promotores da descoberta da agricultura, né, e aí em especial atenção para as mulheres agricultoras, é, é, as sementes, elas passam a ser parte da identidade do que é ser camponês, né, do que é ser agricultor nessa perspectiva é, da produção, é, na perspectiva de, de, de um fazer agricultura, né, de de estar no, na terra produzindo alimentos. E aqui são algumas fotos, essa, é, até trouxe algumas fotos, né? Que, que reportam essa relação que eu disse, né? É, saiu a. Pre... Desculpa, peraí que eu. Só um minutinho. Eu não sei porque a apresentação saiu para mim. Saiu para mais alguém aqui? Está aparecendo Não, voltou, voltou, voltou. Voltou? Ah. Então, tá bom. Então, essas fotos reportam aí né, algumas dessas práticas, né? Então, é, vão ter aqui, né, à esquerda, é, a, um processo de seleção massal do milho, né? Que é, tem a ver com essa perspectiva de ir melhorando uma, uma, uma tecnologia, né? É, participativa e desenvolvida pelos agricultores de ir melhorando as suas sementes, né, ao longo dos ciclos, para que elas vão se, é, vão tendo características que vai atendendo a necessidade daquele agricultor, daquela região, né, daquele clima. E aí, uma outra estratégia são os bancos de sementes, né, para garantir essa preservação ao longo, é, essa conservação ao longo do, do período aí das décadas, né, e a partir desse, dessa prática a gente vai ter, né, várias... É, é, variedades dentro de uma espécie, né, se vocês verem essa foto aí, vocês vão ver que o milho, né, se tem um milho preto, milho, né, vermelho, vir, o milho roxo, então, assim, foram se é, desenvolvendo dentro da espécie várias variedades e em função, né, dessa, dessa é, tecnologia, né, dessa prática dos agricultores de ir melhorando essa, de conservando e melhorando essa semente. Pode passar. E aí, é, né, acho que a gente veio nesse processo da, da agricultura, né, do, do descobrimento da agricultura e desenvolvimento, e aí as sementes como esse, esse motor, motriz, né, desse processo, a gente tem ali na década de, né, 60, 70, o processo da modernização conservadora da agricultura, né, que eu trabalho com esse conceito, muitos vão conhecer como a Revolução Verde, né, que introduz um outro modelo, né, de agricultura pautado na industrialização, né, e aí essa, esse outro, esse modelo da agricultura pautado na industrialização, ele vai introduzir, é, ele só vai se constituir, né, e se fortalecer a partir de alguns mecanismos de controle, né, e aí, é, uma, um dos referenciais teóricos que eu utilizei para esse estudo, que é a Juliana Santilli, ela vai é, trazer, né, que a, a modernização conservadora, ela só se constituiu porque ela, ela, ela, possi, ela, ela e, é, impôs, né, um controle tecnológico a partir do desenvolvimento das sementes transgênicas, né, que são as sementes que têm modificação genética, é, e um controle jurídico, né, a partir da legislação, aí, né, é, atuando com o braço do Estado, né, e esses controles, ele impôs um, uma uma dependência da agricultura, do, do pequeno agricultor, né, do camponês, a esse modelo. Então, inclusive, o Dragon Charge, que né, o agricultor ele acaba sendo é, é, empurrado né, é, para aderir a esse pacote tecnológico, a esse modelo tecnológico que foi implementado aí, é, a partir dessa modernização da agricultura pode avançar. E aí nesse campo do controle jurídico é que a gente traz a lei, traz a lei de sementes. Né? A Juliana Santilli ela vai é, no estudo que ela faz dizer que a primeira lei de semente aparece justamente nessa época onde se começa o processo de industrialização da agricultura, né? Na década de 60, 70, a primeira lei de sementes no Brasil. E ela vai, inclusive, empurrar para reconhecer esse, para regulamentar né, essa, essa agricultura industrial em detrimento da prática é, da agricultura camponesa, né? E aí, em 2003, a gente tem essa, a reedição, né, dessa lei, que é a 10.711, e que ela tem o objetivo de garantir, né, uma identidade de qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal comercializado e utilizado em todo o território nacional. Então, assim, é, o que a Juliana Santilli vai nos apresentar, né, e a partir do estudo a gente confirmou é que a lei, ela, ela, ela tem o objetivo de regular, né, e aí eu acrescentei proteger o setor industrial de sementes, né, garantir com que esse setor, ele tenha todas as condições é, necessárias para crescer, né, ampliar os ganhos econômicos e ampliar o seu controle sobre as outras diversas formas de, de, de agricultura, que é em especial a agricultura camponesa. E isso impõe, inclusive, um controle produtivo, né, porque só passa a circular as sementes que estão dentro desse padrão é, é, formal, né, do que a lei exige. Pode passar. E o que, é que a lei, né, a, é, traz, assim, que, que a gente chamou de restrições legais, né, Primeiro, ela vai para garantir uma, um padron, uma padronização da circulação das sementes. Ela vai e já acabou, né? Ela vai. Mas, mas pode pode finalizar. Ela vai fazer é. uma distinção, né, entre cultivar entre cultivar e cultivar local. Ou seja, ela vai ela vai criar um, um, um critério, né, de sementes que podem ser circuladas no mercado e as que não podem. E esses critérios são critérios técnicos que vão exigir homogeneidade, estabilidade, né, e que são critérios que não se enquadram, é, é, que as sementes criolas não se enquadram, porque ela tem uma capacidade é, é, de se adaptar, né, muito grande, assim, de variabilidade muito grande, que não está dentro desses, desses critérios. Uma outra questão é que a, a lei, é, é, é, é, introduz que é, para que essa semente é, insira no mercado, ela tem que passar por um processo de acompanhamento técnico, né, é, de controle genético que os agricultores, os pequenos agricultores não têm condição de arcar, porque tem um custo alto, né, porque requer acompanhamento técnico, requer um, uma série de, de registros, né, que... que a lei é, exige que os pequenos agricultores não conseguem. E aí, é, uma outra questão que é também muito importante, é que a lei é, acaba inviabilizando a comercialização das sementes crioulas. Porque como ela exige critérios que os pequenos agricultores não conseguem atender pelo custo, é, acaba que essas sementes elas não podem ser comercializadas no mercado formal, né? no mercado amplo. Então, elas só vão poder ser comercializadas é, entre os agricultores, ou seja, no mercado informal, né, que seja é, né, uma venda direta entre agricultor, agri é, agricultor e agricultor, talvez numa feira, mas jamais ela pode ir para uma casa, né, é, de venda de sementes. E aí isso, inclusive, aponta como potencial de criminalização, né, porque se essa semente, ela é comercializada dentro do mercado formal, sem os, né, as... as, as, as é, exigências, né, então isso tem um, um risco, pode avançar. É, e aí, assim, isso tem um efeito prático, qual que é o efeito prático, né, é, acaba que leva a prática da produção de sementes crioulas para informalidade, né, porque, é, infelizmente, os, os pequenos agricultores não conseguem atender o que a lei exige, não reconhece a condição de melhoria dos camponeses, né, então, para a lei né, é, os melhoristas são aqueles técnicos, né, é, é, is, is, institucionais, né, e são aqueles que desenvolvem, né, a, a, a, o melhoramento das sementes em laboratórios, então, desconsidera essa, essa técnica participativa dos agricultores de melhorar as sementes, e não reconhece os fatores socioculturais, né, que envolvem a produção de sementes, então, assim, é uma ótica puramente econômica, né, excludente, porque não considera a, a, a, região, a, a, a questão cultural, né, das diversas regiões do país, enfim, e não reconhece a diversidade de sistemas agrícolas que existe no país, né? Quando ela ela ela introduz uma padronização, né, do modelo de agricultura, do modelo é, de produção de sementes, ela acaba é, inviabilizando, né, é, é, colocando a, marginal, a marginalização essa, essa diversidade dos sistemas agrícolas pode avançar. E já concluindo, gente, e aí, é, nesse sentido, né, por todas essas questões que eu coloquei, de uma forma bem breve, é, a síntese que a gente chega, né, analisando essa lei, é que ela não reflete, né, o direito dos, dos camponeses a sementes. Pelo contrário, né, ela acaba que negando essa esse direito, né, milenar é, dos camponeses da produção de sementes, né, e, e negando esse papel fundamental que os agricultores têm na preservação do meio ambiente, principalmente da agrobiodiversidade, né, na, quando ele faz o manejo é, e a conservação das sementes criovas. E aí eu finalizo com, com uma... pode passar? É... Essas são as referências e aqui um trecho de, um, de uma música, de uma banda, que eu acho muito bonita, que diz, salve as sementes crioulas, né? É herança do chão de geração em geração, crioulo sim, transgênico não. Porque, de fato, a, a gente só, só, só foi possível, né? Desenvolver a agricultura por milhares e milhares de anos e a gente chegar na diversidade que nós temos hoje, né? Inclusive, da agrobiodiversidade em função dessa interação dos camponeses, né, com a natureza, nessa, nesse manejo, aí, né, na conservação das sementes crioulas elas são fundamentais para a gente pensar é, um futuro, né, um meio ambiente sustentável, principalmente um outro modelo de agricultura, né, baseado aí é, é, na sustentabilidade, né, é, pautado na produção de alimentos sem agrotóxicos, respeitando aí o território e a cultura do, de cada povo, né, é isso. Obrigada, gente. Desculpa ter cedido. Imagina, Jéssica, foi muito boa a tua apresentação. É, vou fazer uns comentários, daí vou abrir aos demais, caso desejem comentar. É muito legal né, você ter escrito com a Anne. A Anne também fez o doutorado aqui na PUC, é minha colega, então um beijo para a Anne. E o, o teu trabalho evidencia, né, quando você começa ali a, a, a, a discussão inicial o trabalho, mostra muito aquilo que o professor Marés nos propõe como expulsão da natureza na modernidade, né, em que vai a natureza e aqueles que se relacionam harmonicamente com a natureza vão sendo expulsos para que a natureza seja um recurso, um objeto. Né, então, a gente pensa nos melhoramentos. Lá na época dos cercamentos, na, na, na Europa, a gente também pode pensá-los aqui no Brasil ainda hoje, né, acontecendo. Então, esse, né, aquela charge que você colocou com o pequeno, o pequeno produtor e ele sendo obrigado a utilizar aquele agrotóxico, obrigado a utilizar aquele material por pressão mesmo, né, do mercado, por não produzir mais, para uma subsistência, mas ter que produzir para o mercado externo. Então, é muito legal essas discussões que você coloca e abre ele discussões, né, para a gente fazer e eu me lembrei de, eu estava escrevendo um outro artigo de uma outra matéria, e me lembrei daquele Atlas da Abraço, né, que mostrou para a gente em 2018 que a Bayer né, comprou a Monsanto, a Monsanto, de modo que hoje em dia três três conglomerados, é, três conglomerados de sementes controlam 60% do mercado de sementes, né? Então é uma situação de monopólio muito, muito terrível e, e ameaçadora para a diversidade, né? Como você colocou. Infelizmente, a gente tem encontrado transgênicos até de feijão agora no mercado. Né? Antes era só milho e soja, agora a gente encontra já feijão. E é o, o, o feijão a gente sabe que é uma semente né, que a gente encontra de várias possibilidades e em várias maneiras, e é muito triste a gente pensar que a gente só vai encontrar um tipo de feijão né, feito de determinada forma, com utilização de agrotóxicos. Então, é, achei que seu é um trabalho muito bom, a maneira que você expôs também Parabenizo, é, por ter nos brindado aí com essa discussão hoje e abro né, para os colegas, caso desejem fazer alguma pergunta ou algum comentário. Também vocês se quiser comentar mais alguma coisa. Certinho. Só agradecer mesmo. Obrigada, viu? Então, Imagina. Nós. Então, já podemos passar. Eu vi aqui que a Ra... o Marcelo né, tinha pedido, então eu vou... vamos para o do Marcelo e da Raíssa. E aí depois vamos para o Ansel. Aí seguimos a ordem. É, vocês mandaram a apresentação, Raíssa? Mandaram. Ah, mandaram, já cheguei. Vocês me escutam? Tá bem baixinho. Me escutam agora? Sim, agora melhorou. Desculpa, ah, só vocês... para entender que eu acabei perdendo aqui. Nós ficamos por quarto, Ellen, quem está falando, é isso? Se não for problema para vocês, Ellen? Não, eu gostaria que fosse mantida a ordem, por gentileza, que também a gente tem algum compromisso um pouquinho, a minha colega está chegando para a gente apresentar. Ah, ela ainda não chegou? Então, a gente pode, pode podemos fazer o do, a da Raíssa, que já está aqui com o Marcelo. Sim, aí fazemos que... a tua e depois colocamos a do Anselmo em quarto, então. Tá bom, então. Aí, aí. seguimos mais ou menos a ordem e creio que não vamos, não vamos chegar perto do horário que vocês têm. Obrigada. É, vou, vou, vou transmitir aqui, Raíssa, só um segundo. Ai, Joia. É, antes de começar, vocês se importam se eu ficar com a câmera desligada? Porque eu nunca dou sorte com a internet. Eu nunca consigo mostrar e falar ao mesmo tempo. Tudo bem com vocês, mas acredito que vocês já têm um Carinha. Depois eu dou um tchauzinho aqui. E antes isso. de começar, rapidinho, antes de começar a contabilizar o tempo... Eu queria só fazer uma breve apresentação, rapidinho mesmo, porque senão a gente desconta do tempo. Pode fazer, Raíssa, fica à vontade. A hora que for para começar o tempo, então, você me avisa. Tá, tá com jóia. a palavra você Marcelo. Tá, Joia, muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer. É, se por acaso der algum problema, vocês me avisem aqui, porque, como eu disse, eu nunca tenho sorte com a internet. É, eu e o professor Marcelo eu sou orientada do professor Marcelo. É, nós falamos aqui diretamente da Universidade Federal de Viçosa. E eu queria dizer que é a minha primeira vez em um congresso e se por acaso a apresentação não ficar é tão legal quanto dos colegas, eu só queria dizer pelo nervosismo de estreante. Mas agradeço desde já a oportunidade. É, eu acho que a gente já pode começar então com com Pois bem, é, esse esse trabalho parte é, da minha iniciação científica no qual o professor Marcelo me orientou e o título do trabalho, como vocês podem ver, se a, se intitula Na Rota do Minério. É, é um estudo de caso dos impactos socioespaciais provocados por carretas de minério de uma empresa de uma cidade vizinha que passa na nossa cidade, Viçosa Minas Gerais. Pode passar, por gentileza. Fazendo aqui uma, uma breve introdução, esse debate ele parte é, sobre a exploração dos recursos minerais no Brasil, né? sobretudo em Minas Gerais, um estado que já tem uma vocação histórica mineral, é, e mais recentemente na zona da Mata Mineira, é uma região que até então não era tão visada mas nos últimos tempos tem sido para a mineração, para os rendimentos gerais. É, e isso é, ocorre devido a um aumento gradativo da flexibilização da legislação ambiental em Minas Gerais, que vem possibilitando que esse tipo de exploração avance, não só é, aqui na, em Minas Gerais, mas também na zona da mata, né? E essa nova legislação tem facilitado e favorecido o, o procedimento do licenciamento ambiental é, aprovado da normativa do 217 2017-2017. E essa nova legislação possibilita uma agilidade ainda maior no procedimento do licenciamento ambiental. O que antes era um procedimento trifásico, com três fases separadas e que poderia durar um tempo maior de análise para que esses empreendimentos não passassem despercebidos, não passassem de forma, é, de passassem de forma mais responsável. Agora, com essa nova é, flexibilização da legislação, o procedimento do licenciamento pode ser dado em uma única fase, que é o licenciamento ambiental, pode passar por gente finalizada. E esse é o caso de ter do ano, mas aqui, vizinho, um município aqui, é, vizinho, de Vitosa. É, e, e, como, deixa eu voltar. É, essa, essa flexibilização é, possibilitou o aceleramento do procedimento ambiental. Esse é o caso da ZMM, né? que como diz, é disse, está situado é, aqui na zona da Mata. Pode passar, por gentileza. Essa exploração dos recursos, desses recursos minerais, eu esqueci de dizer que é de Magnetita, o é, um material com um valor agregado, é, ele trouxe não só para municípios de Teixeira Brasil, que são os locais de Lavras, é, afetações, mas também para as cidades vizinhas, né, como é o caso de Vissora. Porque esses eles são a mineração possui impactos irradiadores né, em todo local que ela se instala. Então, um desses impactos que é o objeto de estudo desse trabalho é o impacto socio que esse escoamento, que o escoamento desse mineiro tem causado em toda a região e, mais precisamente, em Vissosa, porque esse transporte é feito através do modal rodoviário com grandes carreiras de selo maestro que passam por ruas que não têm é, infraestrutura para que tal transporte ocorra. São cerca de 40 carretas indo e 40 carretas voltando. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer, mas as, o interior de Minas, como um todo, pelo que eu conheço, é, é, a, a infraestrutura é precária, tanto para o transporte, já é em precário para o transporte de carros, para o transporte doméstico, vamos dizer, quem dirá para carretas, né são carretas muito grandes. E isso é, tem trazido impactos e, e, e a gente gostaria de salientar que esses impactos não foram previstos no EIA-RIMA do empreendimento, porque é, mesmo sendo necessária essa informação, uma vez que deveria sim estar lá é, no ERIMA do empreendimento, é, por onde essas carretas iriam passar, já como vês é que o escoamento desse produto deveria ser previsto no ERIMA, infelizmente a, a Supran da Zona da Mata, que é o órgão que cuida disso, infelizmente é, deixou passar. Então, ou seja, não se tem medidas mitigadoras para esse efeito. Pode passar, por Então, os objetivos dessa pesquisa foi descrever, analisar e mapear os impactos provocados por essas carretas de minério, por essa passagem das carretas de minério, bem como a gente é, trouxe o um mapeamento dos atores envolvidos nesse conflito é, ambiental. Então, além disso, a gente buscou identificar quais foram os principais efeitos socioespaciais do tráfico de carretas principais, eh, as rotas de situação, os efeitos eh, causados por esse fluxo. Eh, nós buscamos também ouvir a população que é diretamente afetada por esse conflito, né, diretamente afetada por esse, por esse pela situação desse mineiro e buscamos também eh, entender como que a, a sociedade civil e o poder público tem agido nesse sentido, né. Pode passar com a gente, né? Então, na nossa metodologia, nós realizamos né, uma densa pesquisa biográfica, livros, férias, dissertações, que abrangem a temática dos conflitos. É, especificamente, a questão das carretas, buscamos traçar um banco de dados com as principais informações envolvendo o escoamento do mineiro, é, o aumento do fluxo veículos, o aumento é, dos problemas do trânsito de Viçosa com a passagem dessas carretas, as indagações da população e o surgimento dos problemas oriundos da passagem das carretas, traçando uma correlação entre esses eventos. Também nós participamos de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Viçosa no ano passado, é, para entender, é, mostrar ver como que os atores envolvidos, os atores os agentes se comportam diante da problemática. É, a gente não, nós não conseguimos realizar entrevistas, infelizmente, devido entrevistas diretas, né? Nós escutamos a população através dessa, dessa audiência, é, nós, tivemos, nós temos contato também com os movimentos sociais que trazem as negações da população até nós, né? É, então, a audiência foi assim, fundamental para a gente sair as informações sobre as problemáticas do transporte de carretas. Além disso, para a gente conhecer né, o percurso que as carretas fazem, eu, o professor Marcelo e o maurenta, outra orientando dele, nós percorremos a rota das carretas. Nós saímos do local de Lava e passamos por todas as ruas onde as carretas passam. Então, é, trazendo os resultados de discussões, é, nessa pesquisa nós identificamos os seguintes pontos relacionados aos efeitos da situação, uma situação extremamente conflituosa. Então, nós destacamos a falta de participação social e o acesso à informação, uma vez que a população não foi orientada antes da passagem das carretas, que haveria esse fluxo de carretas por essas ruas de Vistosa. Consequentemente, isso gerou insegurança, principalmente após o início da passagem das carretas, danos à infraestrutura pública e residencial. Nós temos relatos de quebras de janelas, é, o asfalto cedendo, a rede fluvial que passa debaixo do asfalto ela também está comprometida devido à passagem da Eu destaco também as a da espacialidade e a cultura, uma vez que a forma como essa população que vive nesses locais ela se relaciona com o espaço infelizmente, foi afetada porque se antes tinha uma passagem de carros, que, dada a proporção de Viçosa, que é uma cidade com... Pouco menos de 100 mil habitantes, já tô Ela já sofre com um trânsito intenso, com a passagem das carretas, afetou muito mais. É, não houve, desde aquele processo que eu disse, de, de inscrição no IR, é, sobre os impactos que a passagem dessas carretas provocaria, houve uma falta de previsão desses impactos. É, nós, nós entendemos como proposital, por parte da empresa, que não disse especificamente por onde essas carretas iriam passar. Então, se não há uma, uma previsão de onde elas poderiam passar, teoricamente, elas poderiam passar em qualquer lugar. Isso é um, é um problema muito grande que a população é, relata muito. Problemas do trânsito, obviamente, como eu já disse, e a dúvida da população em relação ao uso dos recursos públicos na manutenção das vias impactadas essas carretas porque quem que vai consertar os problemas que elas trazem seria a empresa, seria a prefeitura. Então nós estamos articulando isso, fizemos, é, estamos trazendo o poder público junto de nós e para entender, para o poder público entender que a empresa é sim responsável por esse, por esses impactos. Pode passar por gente mesmo? Então como considerar sinais e como eu já dei um spoiler agora mesmo é, a empresa, ela porta... Eu já estou terminando, tá, gente? Essa, a postura da empresa é de omissão com relação a esse problema, sabe? Porque é, isso ficou claro para nós, na audiência pública, de que ela se exime desse, dos efeitos que as carretas trazem, no vez que é, esse, esse escoamento é feito através de frete. Então, ela, ela se ausenta dessa problemática, né? É, infelizmente o poder público é sim, tem sim, até o momento sido ineficiente porque quase se toda a problemática é, não, não totalmente, mas assim, ter muito mais eficaz nesse sentido e as, as comunidades afetadas elas esperam que tanto o poder público quanto a empresa hajam no sentido de ao menos atenuar a problemática além de alcançar medidas para redução desses danos ocasionados pela passagem das carretas. E uma dessas alternativas que apresenta-se para a população, que a população, juntamente com os movimentos sociais, apresenta para o poder público, é de uma rota alternativa, passando, é, ao invés de passar pela via urbana, passar pela via rural. E as próprias comunidades se mostraram abertas a esses diálogos. É, pode por gentileza. E isso, as minhas referências foram essas. E obrigada pela atenção de todos. Essa, essa foi a minha explicitação. Muito obrigada, Raíssa, pela sua apresentação. Eu fiquei em dúvida que ano, eu fiquei curiosa que ano que você está. Você falou que é uma, um trabalho de iniciação científica, né? É, eu, posso, Sim, eu posso Eu sou do sexto período da Geografia. Ah, que legal! Ah, é da Geografia. Pode falar sim, professor Marcelo, fica à vontade. É, primeiro eu queria parabenizar vocês por, pelo evento, pela iniciativa, acho que é um tema interessante. Eu vou só me ater uma coisa rapidinho, que eu acho que a maioria de vocês não são de Minas, né? E, e, e, e Minas ficou bastante é, conhecido com dois crimes recentes, né? Que foi da Samarco, Vale BHP e da Vale recentemente, né? Assim, menos de seis anos aí nós tivemos esses dois crimes. Para vocês terem uma ideia, a gente está a cento e poucos quilômetros da cidade de Mariana. Então, inclusive, a nossa região foi atingida, né? A bacia do doce, a gente faz parte da bacia do doce. E o que a gente percebe é que, apesar desse, desses crimes todos, é, no pleno auge do, do, do, do crime da Samar, a legislação ambiental em Minas afrouxou. O licenciamento aqui, ele, inclusive, eu tenho umas orientadas de doutorado estudando isso, Minas é meio laboratório que eles estão querendo fazer com o Brasil. Então, é, é, esse empreendimento que geralmente demoraria anos para conseguir a licença, em menos de seis meses eles conseguiram a licença. É, e todos esses impactos que a Raíssa apresenta, que é especificamente da esco, do escoamento do minério que passa aqui na cidade, não, não está previsto na, no EIA e mesmo assim foi aprovado. Então, é para vocês terem uma ideia, infelizmente a gente tem um governo pró-mineração, o governo de Minas infelizmente foi reeleito, ele, ele, ele facilita bastante esse tipo de atividade. E também, sendo justo, não foi no governo dele que a legislação ficou mais branda. Então, é para vocês terem uma ideia, então, o que a gente tem percebido nos últimos quatro anos é o aumento de grandes operações de mineração de forma pequena, como é o caso desse estudo, mas que traz bastante de impacto, né, e tudo, infelizmente, sendo feito é, de acordo com a lei. É, e, e a Raíssa, ela é estudante de geografia desde o segundo, terceiro período que ela está trabalhando comigo nessa pesquisa e tal. Enfim, obrigado e desculpa extrapolar aí o tempo aí do, de vocês, né. Imagina, nós que agradecemos né, por terem enviado o trabalho, estarem aqui conosco. Parabenizo a Raíssa em especial, né, por ainda estar na graduação, já estar aqui conosco. Eu sei que dá bastante frio na barriga, dá medo, mas que bom que você está aqui, é, que bom que você apresentou, o seu trabalho é muito completo, assim, né? você analisou todas as nuances, você analisou a própria audiência pública, o que a comunidade queria, então, um trabalho muito bom, uma pena ele ter sido resumido num resumo, né? Espero que você possa publicá-lo completo, porque é um trabalho realmente é, muito legal. Eu vou passar a palavra para o Jefferson, e aí nós já passamos para a apresentação da Pamela e da Ellen. Pode falar, Jefferson. É, primeiramente, acho que parabenizar a Raíssa e o professor pelo trabalho, fiquei muito... fácil dar... De Raquel, a, a, as minhas, né, Tipo, estou muito curioso para ver esse trabalho todo, né, num artigo, num, porque acho que tem que, tem que, Raíza, tem que, tem que escrever, porque eu tive uma experiência muito importante, estou falando, é, eu estive trabalhando na Nibrumadinho como assessor técnico na Edas, e aí eu pude também vivenciar um pouco na prática essas questões que acontecem pessoalmente, eu adorei a ideia de que Minas está se tornando um, um, um, um, digamos, uma cobaia, né, para o que eles querem é, Tratar isso no Brasil todo, né? E, e eu pude ir lá, ir lá em Brumadinho acompanhar um pouco também, Raíssa, esse percurso do trem, da linha de trem, que eu nunca tinha, na verdade, aqui para um pouco, antes da nordestina não tinha, né? Mas assim, assim, no interior. E aí eu pude vivenciar um pouco, presenciar um pouco esses impactos. Tem muitas vezes que as pontuações muito importantes que, que o professor e vocês fizeram, não entram nem, nem dentro do estudo do impacto ambiental, né? Essas questões. Então, eu acho muito, estou muito curioso mesmo, assim, parabenizo você. E é como, para ser um trabalho de iniciação científica, está um trabalho muito robusto, muito completo, assim, eu, parabéns mesmo, pensei, se você não falasse que era de iniciação científica, eu, eu, eu ia dizer que era uma, alguma coisa aí, de alguma dissertação, alguma coisa desse tipo, assim, mas parabéns mesmo, assim, fiquei muito feliz, né, e é isso mesmo, a gente precisa de trabalhos como o seu também, para poder a gente revelar o que está acontecendo na, na, nesse Brasil nosso, né, então, a gente precisa produzir trabalhos com qualidade igual o seu e do professor, então, parabéns mesmo. É, se me permite, Jefferson, é, até esclarecer uma coisa interessante, esse trabalho da Raíssa está servindo de subsídio, inclusive, para a gente entrar com ação no Ministério Público. Então, ontem, por exemplo, parte desse trabalho, a gente tem uma comissão aqui que envolve diversos atores, né? não só academia, igreja, movimentos populares, a gente entregou uma cópia do, de parte desse resultado é, para o prefeito do município pedindo providências, e na semana que vem, a gente tem, é, é, ontem foi o prefeito e a Câmara, e na semana que vem a gente vai entregar o documento para o Ministério Público, para a promotoria, pedindo o, o, o, a, uma ação mais enérgica, porque esse empreendimento ele é um dos primeiros que já veio nessa nova legislação e veio passando por cima de tudo. Enfim, é, só para esclarecer. Pode falar, Raíssa. Eu não quero extrapolar, atrapalhar os outros colegas, não, mas eu queria só esclarecer uma coisinha que é, eu acho que vai ser muito importante, uma curiosidade para vocês. Esse, esse é, empreendimento, ele ainda está na fase experimental, ele ainda está na fase de viabilidade, de atestar a viabilidade econômica. Então, se, se é, antes disso, já estão passando cerca de 40 carretas por dia, em desemboio, a população reclama um muito do barulho, além da infraestrutura, né, que visivelmente é danificada, é, ela reclama muito do barulho, é, de não deixar elas dormir à noite. Então, imagina quando o empreendimento realmente começar a, né, é, ser viável para eles? Quantas carretas vão passar? E eles têm cerca de 16 polígonos na região. Então, assim, eles vão cortar a região como um todo, e é, nós acreditamos que, pelo modal rodoviário, uma vez que é, nós, a gente vê que é o mais econômico para eles, né? Então, tem que agravar ainda mais a situação. Agradeço todas as colocações dos colegas. E agora vamos passar então para Ellen, por favor, com a análise exploratória do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Ellen, acredito que você não vai fazer a transmissão, né? Mas se quiser fazer do seu, pode fazer. Eu posso fazer do meu aqui sim, eu vou compartilhar o telescópio. Com a hora que você for começar, você me avisa que deu conta o tempo, tá bom? São 10 minutinhos, sim. fica à vontade. Quando estiverem vendo, por gentileza. Estamos vendo. Então, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de participação no evento. A gente entende que a temática de conflitos socioambientais, ela é bem importante. Nesse sentido, já deixo meu agradecimento aqui em nome da minha colega Pamela, a eu sou, meu nome é Ellen, então, sou engenheira química, sou doutoranda do PPGCA da ONU Chapecó, a minha colega Pamela também é engenheira química, engenheira ambiental, e nesse sentido a gente desenvolveu uma pesquisa com levantamento de dados, para, enfim, fazer uma análise e propor aí talvez um novo modelo para gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, e o nosso trabalho, a nossa pesquisa, então ela está intitulado como Análise Exploratória do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. Okay? Passando aqui, então, uma pequena introdução, né, o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, ele diz respeito às atividades projetadas para coletar, transportar, tratar, descartar efetivamente os resíduos, levando em consideração as preocupações com a saúde pública, estética, conservação de recursos naturais e outras considerações ambientais. Dos resíduos sólidos urbanos coletados, 59,5%, equivalente a 43,3 milhões de toneladas, receberam uma destinação adequada em aterros sanitários. Isso são dados da Abreu, né, lá do ano de 2019. Isso representa um pequeno avanço em relação ao cenário anterior, do, do ano anterior, então, que era de 59,1%. O restante desse montante aí, 40,5%, ele foi despejado em locais inadequados por 3.001 municípios, ou seja, 29,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos acabaram indo para lixões ou aterros controlados. Espaços esses que não possuem um conjunto de sistemas e medidas necessárias para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente contra danos e degradações. Nesse sentido, o objetivo da nossa pesquisa foi abordar, então, qual a situação atual do Brasil na geração de resíduos sólidos urbanos, e o que pode ser melhorado daqui por diante, tomando como exemplo países que possuem um sistema de gestão de resíduos eficiente, né? Então, nós nos embasamos em alguns modelos europeus, norte-americanos, enfim, e levantando dados nacionais para trazer uma perspectiva de uma, de uma nova tendência para esse gerenciamento. Como resultados, então, a... Uh, Uh, nós levantamos que, no que tange a geração, a coleta de resíduos, foi analisada a influência do PIB na geração de resíduos, e observou-se que tais indicadores são diretamente proporcionais, ou seja, o aumento do PIB acarreta em no aumento da geração de resíduos sólidos, o que não é nenhuma novidade, né, em função do nosso modelo econômico, capitalismo, ele não foi feito mais para gerar... Uh, um bem de consumo ou ter uma utilidade, mas sim na geração de lucro, né, então, aonde nós temos centros mais desenvolvidos, urbanizados, a gente acaba tendo, então, essa proporção, no um aumento da geração de resíduo. Também observamos que em 2020 o Brasil gerou 66,64 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, o que dá, em média, aí cerca de 1,1 kg por habitante por dia de resíduos sólidos. Esses são dados do SNIS de 2021. Seguindo aí, também observamos que a evolução da coleta coletiva uh, uh, que nós analisamos, ela foi verificada a partir da quantidade de municípios que possuem esse tipo de serviço, comparando dados apresentados nas duas bases né, da Abreu e do SNIS, visto que os dados não levam em consideração a coleta seletiva executada por empresas autônomas do ramo, sucateiros ou catadores, representando uma acentuada diferença. Dos 4.589 participantes do SNISA, em 2020, apenas 2.235 disponibilizam em detalhes serviço. Com relação às melhorias sugeridas para o sistema geral de coleta e gerenciamento, essas, né, referem-se à aplicação de taxas para coletas dos resíduos, na sustentabilidade econômica financeira do gerenciamento e educação ambiental da população. Nesse sentido, nós sugerimos, então, um afastamento gradativo da administração pública de uma atuação direta em setores da de economia, deixando por ser provedora de serviços para, então, que se possa assumir um papel de regulação e orientação na condução de políticas públicas, ou seja, políticas públicas melhoradas, legislações mais robustas, né, e que se alinham às demandas sociais direcionadas à proteção do meio ambiente com o estabelecimento de diretrizes, instrumentos e programas de incentivo a práticas de desenvolvimento sustentável, priorizando a valorização dos materiais que são descartados. No nosso ramo, ou seja, na, na área de engenharia química, a gente tem um ditado né, que sempre diz que em cada lixão que tem, que tem um devido local, deveria-se ter um engenheiro químico do lado só para verificar como aproveitar todo aquele material que está sendo descartado, né, para valorizar ele e e dar uma outra destinação, porque com certeza é uma riqueza imensurável o que tem sido descartado por esses lixões, muitas vezes irregulares, né. No mesmo sentido, passa-se privilegiar o estabelecimento de políticas públicas voltadas à universalização dos serviços básicos, principalmente na coleta regular e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, de forma a assegurar a disposição final ambientalmente adequada apenas dos rejeitos, com o encerramento das unidades irregulares ainda presentes em grande parte do país. Para viabilizar os avanços e modernizar as infraestruturas na gestão dos resíduos, pensamos que, é necessário, que são necessários né, os uh, investimentos e recursos financeiros permanentes na sua operação. para tanto a indispensável a implementação do sistema de remuneração direta para os usuários, assim como acontece em diversos países, como a gente percebeu aí no nosso estudo da União Europeia. Quanto a técnicas de recuperação e disposição final dos resíduos, várias tecnologias podem ser exploradas, que a gente ainda está uh, iniciando no país ou em pequenos pontos, né, como por exemplo aqui a reciclagem, a, a reciclagem já é mais comum, né, mas a compostagem, a digestão anaeróbica, o coprocessamento, o CDR, que é o combustível derivado de resíduos da incineração com recuperação de energia. Qualquer uma dessas, quando inserida no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, apresenta resultados positivos, baseado no que a gente estudou, desde que aplicada de maneira correta, né. Se tais fatores forem efetivos, por consequência, pode haver um aumento aí dos índices de recuperação de materiais e redução da quantidade de rejeitos que são enviados para a disposição final. Algumas referências que a gente usou aqui no trabalho, e ainda fazendo alguns comentários, né, a questão dos resíduos sólidos do, no país é uma problemática gigante em relação à mudança climática, né, tanto que já se fala, no, se fala muito no termo do antropoceno, né, que estamos vivendo uma nova era aí das ações antrópicas do homem em relação ao meio ambiente, né, isso tem um efeito, isso está tendo já um efeito uh, na nossa, no nosso dia a dia, que a gente percebe, né, e na, nosso, na nossa pesquisa a gente previu isso tentando fazer essa inversão do modelo, né, trazendo isso para a responsabilidade pública, para que talvez assim a gente consiga ter uma visão melhorada, ampliada, baseada em recurso, com um planejamento para talvez amenizar esse impacto que a gente está tendo e da baixa aderência dos municípios, né. Nesse sentido, essa foi a nossa pesquisa, uh, deixo alguns agradecimentos aqui à organização do evento, acho que a participação de 17 estados, se eu não me engano, né, ela é muito válida e, e, então, 17 estados com pesquisas diferentes é uma dinâmica bastante uh, diversificada, isso é bem bacana, né, e felizmente aí a tecnologia pode nos proporcionar essa, essa conversa mais próxima, e também agradecer a CAPES, né, e também a professora, em particular, a professora Silvana Winkler, doutora em Direito e professora do Programa de Pós-Graduação do ONU Chapecó. Seria isso, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Helen, pela sua apresentação. É, não só a gente tem 17 estados, como o nosso GT mesmo é muito misto, né? A gente tem vários trabalhos diferentes no mesmo grupo de trabalho, então isso é muito legal a gente conseguir é, conhecer outras realidades, verificar que os problemas são muito semelhantes, né? Apesar da gente achar que está muito distante, os problemas são muito, são comuns, e muito parecidos. É, gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para ela. Se não, nós podemos passar, então, para a apresentação. É, pode falar, Renata, por favor. Está tá fechado o seu microfone, Renata. Desculpa gente, boa tarde a todos e a todas, quando a Helen cita a questão da digestão anaeróbia, eu fiquei curiosa a respeito, se ela puder falar um pouquinho, porque as outras acho que são de, assim, de conhecimento mais comum, é, a compostagem que ela cita, agora a questão da digestão anaeróbia me despertou uma curiosidade, se ela puder comentar um pouquinho, por favor? Foi a Renata quem perguntou, né? Então, como a questão dos resíduos sólidos urbanos geralmente é o lixo úmido, né, a, a digestão anaeróbica, ela prevê a, a instalação de biodigestores para a produção de gás, biogás, né, biogás para a produção de biometano, então para a geração de energia posterior, então seria essa mais ou menos a tecnologia a ser empregada para esse tipo de resíduo, que hoje não é muito comum. Inclusive, posso citar um exemplo da cidade de onde eu venho, que, onde tiveram uma visita, o setor público lá da, do município teve uma visita de uma empresa alemã que estava vindo ao município para fazer a instalação de biodigestores para geração de gás. Então, não, não é algo comum de, de nós vermos, mas é uma tecnologia já muito bem desenvolvida que a gente poderia estar investindo, né? Isso trazendo uma situação que ocorreu mais próxima. Mas aqui na nossa região, por exemplo, não é algo comum de, de gente encontrar. Satisfeita, Renata? Então, sim, obrigada, Helen, pela pela explanação, é, é como você falou, né não, não é uma coisa comum, aí me despertou a, a curiosidade. Obrigada pela explanação e parabéns pelo trabalho a sua e bem né, dos outros colegas que já apresentaram até o momento. Todos muito bons, né? Estamos muito bem servidos essa tarde, só trabalho maravilhoso. Então, mais uma vez, agradeço a Ellen né e a Pamela que não está aqui, mas que enviou o trabalho, agradeço pela apresentação, e vamos, vamos continuar, então, a nossa, as nossas apresentações. É, vou passar para o Anselmo, que talvez precise sair um pouquinho antes. Aí nós voltamos para Mulheres e Agroecologia. Pode ser? É, Anselmo, não sei se você tem apresentação. Se você tiver, pode ficar à vontade para compartilhar, senão não tem problema. Boa tarde a todos. É, não preparei a apresentação, mas vou expor um pouco... É o trabalho que enviei, que não é uma modelagem de uma pesquisa, não é uma pesquisa realizada, mas é mais a construção de uma problemática que eu ainda estou procurando ainda um referencial teórico, metodológico, para poder explorar. Que é, vem de uma experiência profissional minha, que eu trabalhei por nove anos no ICMBio, que é um órgão de gestor de áreas protegidas, quase sempre no Acre. E eu vivenciei muito a realidade das reservas extrativistas aqui na Amazônia, né? Eu estou falando do Acre. Hoje eu sou professor no IF, mudei, no Instituto Federal do Acre, e sou um pouco novo no tema de pesquisa e de apresentação em congressos, então estou começando a trocar uma ideia. Então, gostaria de ouvir um pouco vocês sobre o que eu vou, falar, o que eu vou apresentar. Né? É, a reserva extrativista é uma... A gente pode entender ela como uma institucionalidade que é... Ao mesmo tempo, uma instituição de ordenamento territorial e planejamento do desenvolvimento, né, que nasce no movimento seringueiro, lá que tem Chico Mendes como uma figura icônica, né, há mais ou menos 32 anos, mas a discussão começou há mais de 40 anos, no âmbito do movimento, que articulava muito um conjunto de ideias de justiça social ligado ao movimento da teologia da libertação, é a ideia de que os seringueiros eram trabalhadores e que viviam do trabalho que era é, o extrativismo. né E tem toda uma organização nesse sindicatos de trabalhadores rurais ligados ao movimento é, dos trabalhadores que é, aconteceu naquele período histórico. né? Então a reserva extrativista quando ela é criada, em 90, essa institucionalidade, ela trabalha muito com essa ideia do extrativista, daquele que pratica o extrativismo. Então, essa ideia de que os extrativistas viveriam é, num território zonal, diferencial, em numa propriedade que seria comunal do Estado, concedida para as pessoas, é, dessa ideia, desse conjunto de ideias, né, derivam várias normativas, várias regulamentações, várias políticas que mais ou menos conformam-se um conjunto de estruturas que estabilizam o que é e o que vai ser a reserva extrativista enquanto institucionalidade. Então, hoje nós temos mais de 96, se não me engano, reservas extrativistas no Brasil. Boa parte delas na Amazônia, se a gente somar as áreas, a gente vai ter uma área maior do que de países como Inglaterra ou Portugal. Né? E depois dos dez primeiros anos das reservas extrativistas, mais ou menos é, seguindo uma implementação... É, a partir dessa perspectiva do que seria a reserva extrativista, a gente tem, uma, uma, na linha do tempo, uma aproximação cada vez maior do movimento é, ambientalista e a reserva extrativista vai se reconfigurando desde o início do que ela foi pensada, como projeto de assentamento é, diferenciado. É, ela vai se configurando cada vez mais como área protegida. Né? E aí no ano 2000 ela é integrada ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e ela acaba ela acaba assumindo é, alguns elementos algum algum algum um conjunto cultural é, normativo que deriva da, da, da dessa tradição de áreas protegidas no mundo e no Brasil, né? Então a reservatória vai mudando um pouco, então que é normal, é adaptativo, é isso, né? E ela vai participando também é, do, dessa emergência do conceito de populações tradicionais, todo ligado à questão da, das identidades, dos direitos, né? E no ano 2000, a reserva extrativista, ela, é, no SNUC, ela já aparece como um lugar de populações tradicionais. Então, a gente tem a categoria extrativista que deriva muito da dimensão do trabalho, né, daquele que faz o extrativismo, que vive da economia extrativista, e a gente depois tem o tema da população tradicional, que dentro dela a gente vai ter um conjunto de categorias na, na política nacional de populações tradicionais, você vai ter lá os, os povos originários também dentro da política, mas o que acontece é que dessas duas, dessas duas existências conceituais, é, quando elas vão para o universo da prática e é quer aparecer a mensagem aqui. Quando elas vão para o universo da prática e passam a fazer parte do mundo institucional da reserva extrativista na forma de políticas, de regulamentações, normatizações, expectativas de desenvolvimento para as populações que estão em reserva extrativista, a gente vai ter alguns conflitos que emergem, né? Que a gente vai ter processos de mudança cultural profundos, principalmente em fronteiras amazônicas, como aqui onde eu estou no Acre, onde a pecuária cada vez é mais forte, dentro de reservas extrativistas. Então a gente vai ter duas mudanças, uma mudança produtiva, que algumas reservas extrativistas a gente não vai conseguir ter uma economia do extrativismo é, é, que seja uma representativa assim, do, do, da importância econômica para aquela as populações, é, e aí no, no tema da cultura a gente vai ter também um pouco essa dimensão ontológica, epistemológica, se transformando, né, de populações se reconhecendo como populações rurais, populações se, se reconhecendo de diversas formas, né. Então eu tenho tentado buscar um pouco como é, analisar é, essa problemática, né, e aí eu tenho tem diversas possibilidades de construir um conjunto investigativo, mas eu tenho bastante interesse na questão da, da natureza, da institucionalidade de ordenamento territorial, de planejamento e desenvolvimento, como um conjunto de pressupostos, de ideias, é, modelam o que é o design dessa, dessa existência de ordenamento territorial de como que esse design ele é uma proposição para pro, os sujeitos e de como é, esse design ele tem uma natureza é, ontológica, é, epistemológica e de como as pessoas estão construindo suas próprias trajetórias. Então, como que a gente pode fazer um redesenho né, de como a visão de mundo das pessoas no sentido de gestão dos conflitos que emergem nessas fronteiras amazônicas, principalmente, podem dialogar com a instituição, a institucionalidade de reservas extrativistas no sentido de é, entender reconfigurações e gestão de conflitos que são cada vez mais crescentes. que A gente tem até projetos de lei hoje para tirar pedaços de reservas extrativistas, entre outras coisas. Então, muitas formas de, de analisar, abordar esses conflitos, mas o que eu queria mesmo... É, na comunicação, é falar um pouco sobre essa problemática e se alguém tiver alguma contribuição, é, principalmente no sentido teórico-metodológico, é, de como investigar essa questão do design, dessa design de ordenamento territorial ou, e o rede, redesign de, de, de uma institucionalidade de ordenamento territorial a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos, no tema da gestão de conflitos, eu acho, eu acho bem legal. Queria agradecer aos colegas que ouviram, muito obrigado. Nós que agradecemos, Anciama, pela sua apresentação, é, por ter enviado né, o seu trabalho para estar aqui conosco. Quero saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu achei o seu trabalho, é, alguém muito interessante. A problemática que você nos traz... Ah, o professor Marcelo. Olá, professor Marcelo, fica à vontade. Não, eu só queria... Que... Eu... Oportunidade aqui a UFV ela foi responsável por fazer um, há cinco anos atrás, um, um estudo em todas as reservas extrativistas do, do Brasil, né? É que pensar é, que tinha populações tradicionais. Foi com o pessoal do CMB, uma demanda do CMB, o pessoal de populações lá. Talvez você tenha conhecido a Mara e tal. O que eu entendo, eu acho que você pode, os trabalhos do, do Diego, da USP, por exemplo, são trabalhos interessantes para você é, fazer é, um entendimento da questão das populações tradicionais no Brasil. né? É, e a gente precisa entender também, na minha perspectiva, Anselmo, é, que nos últimos seis anos, mais ou menos, a gente não teve criação de novas unidades de conservação, nada nesse sentido, pelo contrário, a gente teve um avanço do, do, do agronegócio, desmatamento na região amazônica, nas regiões fronteiras, e no meu entendimento, para além de uma questão territorial, as reservas extrativistas de uso sustentável ou não, principalmente na Amazônia, é uma forma de frear o desmatamento e frear o avanço, inclusive, do próprio agronegócio, porque uma área, em tese, protegida ou que tenha dentro seja dentro do SNUC, o Estado tem uma responsabilidade maior, né? E aí, do ponto de vista... É porque eu não consegui compreender bem se é essa sua inquietude, mas do ponto de vista das pessoas que vivem nesses espaços, né? Eu acho que tem que ter aí também um certo respeito da construção dessas identidades. Quando a gente está falando de população tradicional, você está abrindo um leque muito grande, principalmente região amazônica, de quilombola, sei lá, a indígena, que é uma outra categoria, tem uma outra discussão aí sobre posição de terra, tem uma outra dinâmica. Mas eu acho que se você pegar aí os trabalhos do Diegues, ele vai talvez te ajudar a entender ou desmistificar essa ideia do mito da natureza empacada, enfim, eu iria por aí. Oh. É, Jefferson, não sei se você quer responder. É, não, agradeço, professor Marcelo. Eu, eu participei da época da, no ICMB, o da Mara, no tema da pesquisa da, de Viçosa, aqui no, na reserva de Comendes. eu participei. Foi bem interessante. Agora, o que a gente tem de problemática, por exemplo, quando você tem uma reserva de 10 mil pessoas, onde o Snook diz que é proibido criar gado, mas que a maior parte das pessoas criam gado. E alguns jovens e eu estou trabalhando com jovens, agora dizem que gostam e têm interesse de, de expandir, né, então a gente, e essas pessoas vão dizer, não, então será que a gente quer reserva extrativista? Então, é, então o que talvez a gente tenha que fazer é, em certa perspectiva é talvez voltar um pouco à primeira construção de, de ideias da primeira reserva extrativista que é primeiro modelo lá da época do Chico do... que era um pouco mais aberta, né? É... Não sei porque o que a gente, o que eu aqui estou aqui com... olhando para uma reserva extrativista com 10 mil pessoas, não gostaria de ver as pessoas dizendo que não querem mais a reserva extrativista. Então, por que que será que elas não querem? Como que a gente consegue construir um... um processo de trazer emergência essas percepções do local que esses jovens, essas pessoas constituem? De como que a gente consegue promover um processo dialógico com elas, de, de, de chegar a um consenso, né? É, o é, é, eu, eu, eu dialogando aí, eu penso assim, eu, eu conheci Riozinho da Liberdade, que é no Acre, aí também, uhum. e, e tive é, em Rio Cajari, com a questão lá, a problemática era o búfalo, que também uhum. foi mal, que em tese, mas isso eu acho que vai esbarrar na ideia também do mito da natureza intocada. E é o que uhum. eu estou te falando, é porque essa ideia, a, a, a Chico Mendes, eu não conheci, sei de, de, de, de, de dados da Chico Mendes, que tinha essa preocupação da descaracterização. Só que aí você esbarra numa outra questão também, que o próprio é, Movimento Nacional de Populações Tradicionais, que é o antigo CNS, né, que começa uhum. com o Seringueiro algumas lideranças que eu conheci, eles repudiam essa essa presença do exótico nas reservas, né? Aí é uma questão que eu acho que, assim, é, isso é, não tem uma receita de bolo. Por isso que eu te falei, para você pensar no DIEG, porque aí você tem uma questão da legislação, porque esse impedimento está no SNUC, o SNUC que impede, tem uma questão do movimento nacional, de população uhum. que também rejeita a presença de uma pecuária ali, e unidade de conservação, e tem aquilo que as pessoas que estão ali querem. Então, é um, é um conflito, de fato, bastante interessante para se dedicar. Obrigado. Jefferson? É, então, parabenizar o Ação pelo trabalho... Na verdade, é um trabalho bem instigante, assim, instiga bastante, a Selma, é, São duas questões que eu, eu, eu, eu, eu não entendi, aí eu queria que você trouxesse. Primeiro, se eu entendi errado, aí também é porque a minha internet está um pouco oscilando, é, você também estava comentando no seu trabalho sobre a, trabalhando com as categorias de, de extrativistas e povos tradicionais, assim, de maneiras assim, separado ou o extrativista dentro do, da categoria de povos e comunidades tradicionais. É uma questão... Só se eu, se eu não entendi, está certo, Anselmo, é porque eu vi só a parte e eu queria que você trouxesse o segundo, que acho que o professor Marcelo já trouxe alguns pontos, é justamente sobre quais suas percepções com relação a isso, a questão da presença de, de comunidades tradicionais né, em, em espaços de preservação, né, porque é justamente isso tem essa, muito essa questão de natureza intocável, que não pode ficar, mas quais são as suas percepções sobre isso, e aí eu, eu queria só trazer também, acho que a professora Aí a, a, a Raquel, como eu conheço, a professora Cátia Zaguir, ela, ela, ela trabalha com um grupo de pesquisa na UFR, que é o ECOA, eles trabalham bastante com essa questão também de, de, de preservação, né, a área de preservação, e inclusive ela tem um trabalho que ela fala, fez sobre um, um parque de superaguir no Paraná, onde, onde trabalha a temática dos conflitos né, entre entre os povos e indígenas tradicionais e essas reservas né, de preservação. Então, talvez seja interessante também é, dar uma, uma, uma olhada em alguns trabalhos da professora e do próprio grupo de pesquisa do ECOA. É, acho que, é, quando eu falo dos extrativistas e de populações tradicionais, eu estou me referindo é, ao às construções que ocorreram é, com, esse, com essas categorias é, na modelagem da reserva extrativista enquanto instituição. Porque a reserva extrativista nasce quando ela, ela vai nascendo 10 anos antes de... Nove, de 1985 a 1990, ela é muito ligada à ideia do, do trabalho e da produção é, a partir do extrativismo, né? a ideia do trabalhador que faz o extrativismo como atividade econômica e depois em 2000 ela é como se ela se voltasse mais para para a questão é, ambiental e a questão é, da ideia de que as pessoas que vivem reservas reservas extrativistas são populações tradicionais aí trabalhando muito com a ideia da cultura cultura conjunto cultural como um dispositivo da cultura tradicional de conservação e aí a gente tem duas questões né acho que na, na, no início tem a ideia do que o extrativismo é, por precisar da floresta, ele é uma atividade que vai promover a manutenção da, da, da floresta, ou seja, a conservação, e no segundo momento que a cultura vai vai manter. Então a gente tem um momento tem um, um, um, um presente, a gente tem um contexto em que tanto nós temos fragilidade de, que o extrativismo enquanto economia mantenha, as necessidades crescentes das populações no contemporâneo, que é Algo que ocorre, e a questão é, do cultural também vai se transformando muito rápido. Então, quando a dimensão, essa dimensão cultural é, do social que está lá não, é, e, do, e da economia, não é, responde aos pressupostos do modelo, como é que a gente faz? Né? Então, assim, muitas das pessoas elas não se entendem talvez como extrativistas ou como populações tradicionais, são categorias muito que nós, nós atribuímos a elas. Né? Então as pessoas estão ali numa dinâmica adaptativa muitas vezes no nível local, buscando construir é, é, é, saídas, respostas ao que elas sentem e percebem, né? como oportunidades e etc. E daí a gente tem o cultural, o social se transformando, e se afastando muito desse conjunto, dessa, como vou, como vou dizer, desse design que a gente previu para as pessoas, que elas são populações tradicionais que praticam extrativismo e que vivem em áreas é, protegidas, né? Muitas das pessoas, elas têm uma limitação muito é, muito grande em entender e conhecer essa estrutura que é muito clara para a gente, né? Então, Aí é um desafio, porque a gente tem, principalmente nas fronteiras, um afastamento muito grande do, do que está se produzindo enquanto reprodução social dessas populações, com o que a gente esperou enquanto ordenamento do território e planejamento de desenvolvimento alternativo. Né? Então, esses. Eu não quero, estou crescendo demais. Mas o que acontece é que esses conflitos eles podem. É, é, como que eu vou dizer? Dizer assim, a polarização, então eu não quero reserva extrativista, sabe? Então, como que a gente constrói, ouve essas pessoas e constrói algumas reflexões, né? Que proponham, assim, o que fazer, né? É, vou terminar, eu falando demais. Oh, você queria ouvir outras pessoas se discutir é. deu certo. Pois. Muito bom. Foi bom, eu agradeço. Fiz as anotações. Eu agradeço. Aqui. Ai, que bom. Agradeço a, a, a sua apresentação e também as colocações do Marcelo e do Jefferson. E, sem mais delongas, passo para Renata e para Flávia, Flávia, né, com Mulheres de Agroecologia, Suas Vozes, Saberes e Luta. Eu vou a transmitir aqui. E aí, a hora que vocês estiverem prontos, vocês avisam que eu começo a contar o tempo, tá bom? São 10 minutos. A hora que estiver faltando um minutinho, eu aviso no chat. Então, tá bom, Raquel, combinado. É, vamos lá, né? Uh, nosso trabalho, ele traz como título Mulheres e Agroecologia, Suas Vozes, Saberes e Lutas. Esse trabalho, ele foi é, formulado por mim, Renata, e pela Jéssica, que apresentou inicialmente, né? E também pela Flávia Rossito, que ela é, é, nós somos mestrandas do, do programa de Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, e a professora, ela é, é, faz parte do corpo docente da, da universidade. Pode passar para frente, por favor? E a nossa primeira preocupação foi, então, fazer essa relação né, das mulheres e a, a agroecologia. Então, segundo Rezende e Silente, as mulheres elas são atuantes é, na agroecologia de forma muito efetiva, é, seja no campo, nas florestas e nas cidades. Então, portanto, seria é, é, inviável realizar a agroecologia sem o trabalho das mulheres. Essas autoras, elas destacam ainda que a contribuição das mulheres para a agricultura ela é histórica, né? seja enquanto agricultoras familiares, indígenas, quilombolas e outras, é, Elas sempre atuaram na defesa da vida e do meio ambiente. Pode seguir? Raquel? Raquel, pode seguir, por favor? Isso. O objetivo desse trabalho... É, pode dar sequência? Pode passar para o próximo? Isso, obrigada. Foi, então, analisar e compreender a agroecologia sob o viés do trabalho e empoderamento social, cultural e econômico das mulheres rurais. Mulheres aqui né, entendidas como mulheres do campo escutando e analisando suas vozes e lutas, é, a partir do documentário Sementes. Esse, esse documentário, ele teve a direção do, de Vidal e Novaes, ele foi lançado no ano de 2015, e ele foi inspirado no livro Mulheres e Agroecologia, Transformando o Campo, as Florestas e as Pessoas. Esse livro ele surgiu a partir da tese de doutorado da Emma é, Siliprandi. Pode ir para o próximo? O método e a metodologia, pode seguir. É, para tanto, né, para a formulação desse trabalho, utilizou-se o método de análise materialista histórico-dialético da realidade, no qual a gente partiu da pesquisa bibliográfica e de análise qualitativa dos dados, né, trazidos então pelo que nós escolhemos como nosso documento, que foi é, o documentário As Sementes. Pode seguir. Então, mas afinal, quem são essas mulheres retratadas nesse documentário As Sementes, né? é, Aí a gente tem a imagem delas e vamos é, apresentá-las a vocês. Pode seguir para o próximo? Esse documentário, ele relata, então, assim a, a experiência agroecológica e de emancipação dessas quatro mulheres é, do campo, que é a Nenê de Lima, do assentamento Mulungozinho, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte, a Isanete Cola, que é da comunidade São Francisco, é, de Biaçá, Rio Grande do Sul, a Efigênia Marco, de Acaiaca, Minas Gerais, e a Maria dos Santos, que ela é quilombola, e ela vive no assentamento do Andara dos Palmares, em Camomu, na Bahia. Pode dar sequência? Para, então, a gente fazer essa compreensão e essa análise, né, entre a agroecologia e as mulheres, é, é essencial entender. Então, afinal, o que é agroecologia? Vamos seguir. Aqui nós é, compartilhamos é, do que traz Cabaleiro Grande Etial, para a gente compreender essa, essa conceituação. Ele tra eles trazem, né, que a agroecologia, ela é um... um um novo nome para uma prática que ela é milenária, e historicamente desenvolvida pelos agricultores, é, que reúne saberes e conhecimentos já existentes, que são incorporadas e transformadas no processo de fazer a agroecologia. E partilhamos também do pensamento de Machado e Machado Filho, que eles trazem a agroecologia, é, eles entendem ela como uma ciência dialética. Ela pode ser entendida como um método de produção agrícola, seja animal ou vegetal, e que resgata os saberes dos povos e incorpora-lhes o quê? Os progressos científicos e tecnológicos, né? Viabilizando a produção de alimentos sem veneno, alimentos de qualidade. Para a próxima, é, o documentário Sementes, ele possibilita também a construção de um conceito de agroecologia a partir da prática vivenciada, né? Pela, por, por essas quatro mulheres, por Neneide, Anete, Efigênia e Maria. É, em diferentes estados e biombas brasileiros em áreas de assentamentos que demonstram um processo de reforma agrária e enfrentamento da concentração fundiária e é o que a Efigênia traz para gente que a gente considerou assim essencial ela fala assim olha é mais fácil você definir a agroecologia vivendo a agroecologia do que você descrever ela com palavras bonitas ah, o próximo a é, agroecologia, então, na prática para essas mulheres, ela é a construção da relação das mulheres e também dos homens com a natureza. É, cultivando no mesmo espaço uma diversidade de frutíferas, hortaliças, legumes, grãos, onde se pode produzir é, leite, pode se produzir mel, em que as áreas onde desenvolve sistemas agroflorestais também são utilizadas para a criação de galinhas e tudo isso ocorre de é, da maneira é, é, mais orgânica possível e é, sem uso de agrotóxicos. O próximo. É, então, a agroecologia, ela é pode ser considerado como um instrumento para enfrentar o sistema de concentração de terras, o patriarcado, a, ela busca formas cooperadas de escoamento da produção para agregar valor aos alimentos produzidos e também garantir a essas famílias, né, que vivem no campo, uma renda. O próximo. Então a gente chega, é, como falamos inicialmente, né, que as mulheres elas foram essenciais no, nessa questão da agroecologia. Então a gente chega aonde? Que sem feminismo não há feminismos, não há agroecologia. Vamos av avante. É, então, aqui é essencial a gente compreender algumas coisas, é, que é a questão da divisão do trabalho, né? É, que aqui a gente trouxe é, o Bourdieu, ele fala assim, olha, a divisão do trabalho é, realiza a distribuição do que compete às partes femininas e masculinas, é, contribuindo para que no mundo social seja instaurada a dominação do homem sobre as mulheres. E ainda a gente é, traz essa fiote que ela vai falar o okay, quê? Olha, nesse processo de construção da inferioridade da mulher e poderio do homem, se fortaleceu demais com o desenvolvimento do quê? Do nosso sistema capitalista. Porque o capitalismo ele utiliza do patriarcado para se manter como o sistema vigente. Vamos avante é, dentro dessa perspectiva, o, é, a, a fala da Neneide Lima, do documentário Sementes, é ela foi assim, essencial, que ela faz, traz o quê? Olha, no começo, somente os homens participavam das assembleias, só os homens participavam da vida pública, enquanto as mulheres eram destinadas o quê? A vida privada de casa e o, o trato com os filhos, o que foi reafirmado pelos nossos autores iniciais, que foi o Bourdieu e a Safiotti. É, a agroecologia, para além né, da construção dessa mudança e empoderamento feminino, ah, nessa lógica, ela atua também como o quê? É a questão do beneficiamento dos, destes alimentos. Então, elas não só produzem os alimentos, mas tem também a questão do beneficiamento para gerar renda. É, o que a, a, ocorreu na comunidade de São Francisco, né, no Rio Grande do Sul, Lá elas produzem pão, cuca, bolacha, pizza, tortelle, tortelle e elas vendem, né esses, elas passaram a beneficiar e, e a, a escoar a sua sua produção, para aumentar sua renda, que isso também empodera mulheres, né? Elas terem a sua renda própria. Vamos adiante. Então, de acordo com a Sofiotti, a lógica patriarcal, ela deslegitima a participação social das mulheres em espaços que não sejam os consentidos. É, dessa forma, conforme é, Resende e Silente, para poder romper essas barreiras, elas tiveram que usar diferentes estratégias. E uma delas foi o quê? A agroecologia, para muitas delas, ela, for, ela funcionou como uma forma promissora de produzir alimentos, de trabalhar, de conquistar seu espaço, antes visto somente como masculino, ou seja, antes essa renda toda, ela estava só... É, é, no peso do do homem nessas famílias. Então a agroecologia ela vem e ela transforma essa realidade social das mulheres. Ela é utilizado como instrumento de empoderamento dessas mulheres. E aos poucos vão criando a própria emancipação social e econômica. Podemos ir adiante? Raquel? É, diante do que foi apresentado, né, e é, respeitando, tentando respeitar aí o tempo, as nossas considerações finais. É, foram a gente chegou a alguns resultados primeiro né o que a agroecologia conseguiu evoluir aí né a, a utilização da, da agroecologia na vida dessas mulheres é, conseguiu chegar a alguns resultados que é a ocupação dos espaços públicos de decisões pelas mulheres né como a gente disse antes era só os homens que tomavam as decisões a partir do momento é que elas é, vão para essa atuação mais é, vigente isso isso é transformado a organização do trabalho dos coletivos de mulheres por meio de cooperativas associações sindicatos e movimentos de mulheres o que foi assim, essencial a participação dessas mulheres nesses momentos é, a divisão das tarefas de casa na criação dos filhos com os homens né ou seja antes isso era a cargo de quem somente da mulher então com essa transformação, quando a mulher ela, ela tra, começa a trazer a renda também a partir da sua produção e do beneficiamento de alimentos, essa realidade ela transforma. E a emancipação social e econômica das mulheres que fazem agroecologia. Então, assim, ela é um instrumento potente né, na quebra do, do patriarcado para nós. Ah, vamos adiante. Essas foram algumas das nossas referências. Mais um. E, por fim, a gente traz uma reflexão, né, da Cora Coralina, é, a nossa poetisa goiana aqui, é, vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira. Mulheres essas, né, que nesse momento aqui nós quisemos é, trazer e co compartilhar as suas vozes e as suas lutas, né, e que elas sirvam de exemplo para tantas outras. É, no mais, muito obrigada pela atenção de vocês. E a gente agradece também é, é, a, a, ao nosso programa, né, a nossa professora e a, a FAPEG. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Renata, pela sua apresentação. Peço desculpas pela minha demora em passar o slide. Pareceu uma gatinha aqui, ela derrubou tudo até me perdi. É, quero saber se a professora Flávia quer fazer algum comentário, fique à vontade. Muito bom ter você aqui. Acho que está sem microfone. Mandando ali no chat. Ah, mas que bom que você está aqui e acompanhar a, a apresentação da Renata. Parabenizo a sua apresentação, Renata, e parabenizo os seus slides. Eu achei os slides muito lindos, muito coloridos, as imagens muito bonitas, é, os textos muito bem colocados, gostei muito dos seus slides do trabalho, né? Obviamente. É, seu trabalho me lembrou várias, várias discussões que eu tenho também passado na minha pesquisa, me lembrou muito a dissertação da Célia Chacriabá, em que nessa dissertação, ela entre várias coisas né, que ela coloca, ela nos conta que no povo Chacriabá, as sementes, as sementes são uma responsabilidade das mulheres, são as mulheres que cuidam das sementes, então acho que casa bem com o seu trabalho, me lembrou. Achei muito bom a maneira que o que vocês é, conseguiram expor, né, com o começo, o meio, e chegando ali nas conclusões, todos os diálogos é, com outros autores, assim muito muito interessante mesmo da gente pensar e é, da gente refletir né, o quanto somos, somos nós, mulheres, né, são essas mulheres, as mulheres que guardaram esses, esses segredos e as mulheres que resistiram. Né? A, a própria Silvia Federici, quando pensa ainda na colonização, ela nos coloca que foram as mulheres quem cuidaram da religião, quem mantiveram as, a, a, os costumes, que mantiveram a língua ali em segredo, com muita estratégia. Então, é muito legal o trabalho de vocês, muito interessante mesmo. É, espero que continuem com essa pesquisa, porque é muito interessante e convido as colegas, caso queiram fazer algum comentário, alguma reflexão, a própria Renata, se quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Senão, nós podemos passar para Dandara. Né? Com proteção ambiental no Brasil entre avanços e retrocessos. Isso, não me escutam bem? Estamos ouvindo. Tá certo, então. Deixa eu preparar aqui para começar. Ela, a colega Vanessa, que está aqui na sala, vai apresentar junto comigo, tá? Então, a gente vai dividir o tempo. Nós optamos por não usar slides, tá? Então, a gente vai tentar fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida. Tá certo aqui. Vou começar, então, tá bem? É, uma boa tarde a todos e todas. É, com muita satisfação que nós estamos aqui então nessa tarde para acompanhar esses debates e esses trabalhos tão importantes sobre a questão socioambiental é, de início nós gostaríamos de parabenizar a comissão organizadora por nos agraciar com, com esse evento tão rico e tão interessante tá então meu nome é Dandara, eu estou acompanhada pela Vanessa que vai falar na sequência e a nossa coautora Natyellen ela infelizmente não conseguiu estar presente hoje por causa de compromissos profissionais tá é, nós falamos diretamente do Rio Grande do Sul e nós somos vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Tá? Então, o título desse trabalho é Proteção Ambiental no Brasil, entre avanços e retrocessos, e a nossa intenção é discutir de que forma se deu e de que forma se dá a proteção ambiental no Brasil. Então, para isso, eu vou começar a apresentação fazendo um breve, brevíssimo levantamento histórico, e depois a colega vai prosseguir analisando a situação atual da proteção ambiental no país. Tá bom, vamos lá então. É, a questão ambiental, ela teve pouca ou nenhuma relevância na legislação brasileira durante muitos anos. No período imperial, é, ele foi marcado pela ausência de iniciativas referentes às questões ambientais. A Constituição de 1824, por exemplo, ela não explorou o tema e ela abordou a questão apenas de forma indireta, ao proibir a utilização da propriedade uh, para fins nocivos à saúde. Nos anos seguintes, a legislação também avançou muito pouco. É, o Código Penal de 1830, por exemplo, definiu penas para o corte ilegal de madeira, e no ano seguinte foi determinado que proprietários, é, proprietários de áreas florestais eles estavam obrigados a conservar as árvores de interesse da coroa. O que a gente consegue perceber é que a legislação dessa época, ela buscava a preservação para fins de exploração. E foi apenas a partir de 1930 que a proteção ambiental começou a se desenvolver efetivamente. E aí nós citamos é, como exemplo o surgimento do primeiro código florestal, que, que regulou o uso e a conservação das florestas, também a criação do Código de Pesca e do Código de Águas, que são mais ou menos da mesma época. Na década de 1960, destacamos também o Estatuto da Terra e o surgimento da Política Nacional de Saneamento. Durante a ditadura militar, foi elaborado o primeiro plano nacional de desenvolvimento. No entanto, na questão ambiental, ele teve consequências desastrosas, porque... Na tentativa de aumentar a densidade demográfica na região centro-oeste, foram oferecidos uma série de incentivos e facilidades para a aquisição de terras, o que gerou um intenso desmatamento, aumento das queimadas e uma perda da biodiversidade. Na década de 1980, foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente, e a partir desse marco é que a legislação amadureceu no seu caráter protecionista, com a redemocratização, em, em 88, foi promulgada aquela que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, e, e entre as inovações trazidas, houve a constitucionalização do direito ao meio ambiente, visando a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. Em 89, foi criado o IBAMA, e em 92, o Ministério do Meio Ambiente. Ainda em 92, o Brasil sediou a Rio 92, que, que reuniu diversos países em meio a, a debates sobre conscientização ambiental e ecológica. Nos anos seguintes, nós também destacamos alguns marcos na legislação, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, a criação da Agência Nacional das Águas e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além do surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do ICMBio. Em 2015, na França, durante a realização da COP21, o Brasil ele assumiu um importante compromisso com a redução das emissões de gases do efeito estufa para conter o aquecimento global. É, Percebe-se que, com o passar dos anos, houve uma ampliação das políticas de proteção ao meio ambiente no território nacional, então, apesar de, de problemas recorrentes que nós ainda enfrentamos hoje, como queimadas e desmatamento, houve um evidente amadurecimento das políticas de proteção, eh, de proteção ao meio ambiente ao longo dos anos. Então, finalizando esse breve resgate histórico, eu vou passar agora a palavra para a colega, que vai fazer uma análise do panorama atual da proteção ambiental no país. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Uh, bom, dando seguimento, então, ao trabalho da, o nosso trabalho, né? nesse segundo ponto, a gente fala justamente sobre a desproteção ambiental atual, o governo Bolsonaro e o desmantelamento ambiental. Né? Nesse ponto do trabalho, como a Dandara ressaltou, a gente discute justamente como está atualmente a questão ambiental no país, né? dando ênfase, então, a esse período do, do até então governo Bolsonaro, né? justamente porque nunca se teve tão em voga a questão ambiental, né? a questão do negacionismo ambiental. Durante, então, o governo Bolsonaro, que foi o lápis de 2019 a 2022, a política ambiental brasileira ela sofreu uh, significativas mudanças, né, tanto em âmbito administrativo como estrutural, principalmente, então, como um retorno né, dessa visão da natureza como inimiga, né, ocasionando, então, um retrocesso ambiental, uh, favorecendo normas que beneficiam a questão do empresariado em detrimento da proteção ambiental. Com essa visão política mesmo, as primeiras, nos primeiros anos ali do governo, então, né, já houveram algumas alterações legislativas e estruturais que indicavam, então, uma agenda já de desmantelamento ambiental, né, aqui a gente faz um trabalho um destaque à lei 13.844 de 2019, que era uma medida provisória, que retirou do, do Ministério do Meio Ambiente o combate ao, ao desmatamento ilegal, né, e as questões das mudanças climáticas, né, Além também, essa lei, ela alterou prerrogativas no próprio Departamento de Educação Ambiental, e aqui eu faço um parênteses, né, eu sou doutora em Educação Ambiental da FURG, então a gente quis também trazer essa questão da educação ambiental, que também sofreu grandes mudanças, né, na agenda política do governo Bolsonaro. Uh, seguindo nessa tendência, né, em 2020, o governo, ele reduz a participação da própria sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né, alterando a gestão para a participação majoritária, então, de representantes do setor empresarial, né? Outro ponto uh, que merece destaque, né, é justamente a postura do até então presidente em estabelecer justamente uma cultura política autoritária e conservadora, né? Ele desqualificava regulações protetivas contra os povos originais, que o pessoal falou também, né, tanto através de falas como posicionamentos. Uh, resultando em não debarcações de terras indígenas, né, a questão do assédio moral também aos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, e afrouxamento da legislação acerca do licenciamento ambiental aqui no país para empreendimentos, né. Uh, dentre outros pontos também que a gente ressalta ao longo do trabalho foi a questão do desmatamento da Amazônia, né, que aumentou significativamente, Outro ponto também que a gente trouxe foi a questão das fake news, né, utilizou-se muito de, de estratégias de propagação de notícias falsas também na área ambiental, por esse, por esse, pela agenda política do governo Bolsonaro, né, que também impactaram, infelizmente, negativamente nas políticas ambientais aqui no país. Ah, uh... Também é necessário mencionar, né, o quanto o discurso e a agenda política desse governo uh, foi uh, concebida numa visão eurocêntrica ocidental, né, da ideia de superioridade dos seres humanos em relação à natureza, né, de uma naturalização da dominação sobre a natureza e acentuando também esse dualismo entre o ser humano e natureza, né. Nessa linha, o desenvolvimento visado, aparentemente, como a ideia de progresso, né, e justificaria, então, a exploração da natureza. Uh, portanto, então, através de décadas, né, a Dandara falou muito bem de consolidação e evolução da nossa política ambiental, uh, a nossa agenda ambiental, ela tem sofrido diversas violações durante esse governo, né, culminando, então, numa, numa das maiores desconstrução da política de proteção ambiental aqui no país, né. Agora, já me encaminhando então para o final, né, nas considerações finais, a gente coloca então, o quanto é necessário uma agenda ambiental articulada com a agenda política, né, de forma então, a estabelecer metas e objetivos que de fato possam ser alcançados, né, e não se desvinculando da questão social, que também é importante. Né, e, e como eu falei, é o um critério ético né, de relação entre o ser humano e a natureza ele deve ser fortalecido e é abordado, e aqui a gente traz a questão da educação ambiental, né, uma educação ambiental crítica, justamente que aborda essa lógica de produção capitalista, né, esse discurso político, uh, e também a necessidade de transformações dos próprios modos de conhecimento mesmo, né, e também trabalhando as relações de gênero, de classe, enfim, de raça. Então, a gente traz também a educação ambiental justamente nesse viés aqui para compreender a situação atual, né. Uh, era isso, então, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos, né? Agradecendo também em nome da Dandara. Muito obrigada, Vanessa e Dandara. Agora começou a chover bastante aqui, então, se a minha voz ficar tá ruim, vocês já sabem. Mas agradeço a apresentação de vocês. Muito interessante o trabalho e o que vocês se propõem. É, eu tenho algumas, algumas sugestões, mas, assim, é, para a gente pensar, né? A Nandara, a Nandara pontuou ali na evolução histórica essa mudança nos anos 80 a respeito da legislação. E aí eu sugiro um texto do professor Carlos Marés que se chama A Essência Socioambiental do Constitucionalismo Latino-Americano, que o professor Marés ele vai colocar para gente que essa mudança ela se dá, tanto pelo reconhecimento da, da sociedade da, da sociedade ocidental né sobre a natureza, ali com é, a conferência de Estocolmo em 72, quanto pela luta dos povos, né, a década de 70 ela vai marcar justamente o um momento em que povos indígenas, quilombolas, até os próprios camponeses, se organizam de uma maneira diferenciada, se organizam como movimentos sociais e né, fazem parte da, da constituinte, fazem pressão ali para o governo. O próprio Ailton Krenak foi uma pessoa que participou de diversas reuniões né, com o agronegócio, com as indústrias e nos conta né, o quanto foi difícil conseguir os artigos para os povos indígenas e conseguir a proteção ambiental na Constituição. Então, né, sempre a gente lembrar que houve ali uma mobilização dos povos nesse sentido, né? E também pensei, na, na parte já que a Vanessa estava comentando, a imagem que o Brasil tentou vender né, na COP ano passado e esse ano, né? Chega a ser ridículo, uma, um stand todo... todo verde, com, ai, como é linda a natureza, nós protegemos, sendo que o próprio presidente não se fez presente na Copa, ainda bem, né, não se fez presente, porque boicota, porque não entende que é um espaço de discussão, porque é contrário à natureza, né, então, é, é, fiquei muito pensando nessa imagem, né, que o, o, esse governo, e na verdade, essa, essa, esse ataque ao meio ambiente começa já com o golpe da Dilma, né, em 2016, mas não, não, não é uma crítica ao trabalho de vocês, eu entendi que vocês fizeram um recorte ali com o governo Bolsonaro, mas já vem ali, né, com 2016, com o governo Bolsonaro, a coisa só desce ladeira abaixo, mas internacionalmente ele finge que não, né, a, a, a política finge que não, finge que está tudo bem, que nós temos a maior floresta tropical, que nós a protegemos, né, então... É, parabenizo novamente o trabalho de vocês, muito importante, acho que o trabalho de vocês evidencia a necessidade de estar sempre atentos né, em relação à legislação ambiental. Né? Nós avançamos tanto nesses últimos governos e depois voltamos tanto. Então, é, sempre quando a gente ganha algo, a gente avança, a gente tem que lembrar que nós ainda estamos num sistema capitalista, nós ainda estamos num sistema que vê a natureza como um objeto, como um recurso. Então, nós, né, defensores dos povos da natureza, temos que estar sempre atentos. Assim. É, quero saber se alguém quer fazer algum comentário. Se não, passamos para a minha apresentação e do Jefferson. Não? Então, vou, vou, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Jefferson, você está nos, nos ouvindo, acompanhando? Estou sim, Raquel. Estou aqui. Ah, então, perfeito. É, eu vou começar daí eu passo para você. Então, vamos lá, liberei aqui o pronome. Então, <risos> boa tarde, pessoal, né? Vocês me conhecem, sou, sou a Raquel, e junto com o meu companheiro, meu colega Jefferson, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre protocolos de consulta, entendendo esses protocolos de consulta enquanto estratégias de autodeterminação, né? Como eu comentei, eu sou mestranda na PUC Paraná, e o Jefferson é mestrando na UNB, né? No MESFIT. Bom, então vamos começar aqui a nossa discussão remontando ainda às invasões portuguesas no Brasil. Né? Então, quando nós analisamos as invasões portuguesas aqui no Brasil, assim como as invasões espanholas, né, na América Espanhola, nós verificamos que as invasões elas se deram de uma forma extremamente violenta e bárbara, desconsiderando os povos que aqui viviam. Né? Então, é, houveram momentos ali, ao princípio, nos primeiros 50 anos de invasões, em que a relação com os indígenas era uma relação de escambo comercial. Né, então, eles davam alguns cacareques para os indígenas e os indígenas trocavam esses cacareques ou até é, itens utilizáveis, né, como machados, por exemplo, itens afiados. Mas essa certa paz ela acaba né, quando no Brasil é, é determinado aí um governo geral e esse governo geral tem a função então de, de é, povoar o Brasil. Né, de trazer colonos ao Brasil e tornar o Brasil uma extensão, então, de Portugal. E isso vai influenciar na relação que os, os portugueses vão manter como indígenas a partir daí. Nesse sentido, né, nós pontuamos que, além dos povos que aqui viviam, né, dos povos indígenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas né, foram sequestradas e trazidas de África para serem escravizadas aqui no Brasil, por uma série, uma série de motivos que, não, infelizmente, não cabe no nosso trabalho, mas, junto né, aos povos daqui, são trazidos também povos de África, que trazem consigo suas línguas, seus costumes e as suas culturas. Né? Então, apesar dessa colonização ela ser extremamente violenta e bárbara, os povos, tanto africanos quanto indígenas, eles resistem né, gravemente a essa colonização. E aí nós destacamos uma, uma, uma, uma estratégia de resistência que, infelizmente, é pouco conhecida, que é a Confederação dos Tamoios uma confederação que se deu ali de 1555 a 1567, né, essa confederação dos tamoios, tamoios na verdade não é um povo, mas Tamoios significa aquele que é daqui, aquele que já estava aqui, né, aqui é, no sentido de Brasil, então era uma confederação de diversos povos indígenas que viviam no sudeste do Brasil e que queriam expulsar os portugueses, porque os portugueses os sequestravam, os portugueses os escravizavam e eles não aceitavam essa situação. Então, nós destacamos que houve não só uma resistência, como uma resistência organizada, né? uma resistência de confederação com vários povos é, agindo. Em relação aos povos sequestrados e trazidos ao Brasil, né, nós destacamos enquanto estratégia de resistência, enquanto uma delas, é a quilombagem. Né? Então, o Clóvis Moura, ele nos ensina que os quilombos, eles refletem as, as contradições estruturais desse sistema escravista, né? em que há um patrão que nada faz, e um escravizado que trabalha, que gera lucro para o seu patrão, e mesmo assim é colocado nessa situação de escravizado. Então, nós entendemos que houve resistência, e é importante se lembrar dessa resistência, porque são resistências apagadas pela historiografia, mas né, nós vamos, é, vamos desembocar na independência do Brasil, e essa independência ela não vai mudar as estruturas coloniais, ou seja, o direito que vai ser aplicado aqui no Brasil com a independência é um direito que copia e cola o direito europeu e, portanto, não cabe nesse molde de direito europeu, não cabe os direitos coletivos, não cabem os povos indígenas, assim como não, não cabem a natureza, não cabem é, coletividades, né, somente cabe o indivíduo, o contrato e o trabalho livre, né, que coloca entre aspas, porque é, como falar-se em trabalho livre num país em que ainda aplicava a escravidão, né? a escravização de sujeitos. Então, é, o que nós percebemos é que os povos, tanto povos indígenas como comunidades quilombolas, têm uma visão e se relacionam com o seu território de forma antimercadológica, né? ou seja, não veem a natureza como um recurso, mas sim como um ser, né? como um parente, como um ser aliado. E, a partir da década de 70, né? há uma mudança no paradigma e aí esse muda, essa mudança se dá justamente porque os povos se organizam, né? nós temos o surgimento do movimento indígena no Brasil, com a União das Nações Indígenas, por exemplo, mas esse, esse, essa situação ela vai se dar também em outros países da América Latina, e há então uma exigência né, para que se modifique a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, e passe se para a, conversa, para a Convenção é, 169 da OIT. Então a Convenção 107 ela tinha um caráter integracionista, e a Convenção 69 vai ter um caráter de autodeterminação. Então vou passar para o Jefferson para ele continuar. Então, é, um dos pontos que a gente aborda no nosso trabalho é a questão, o próprio título do trabalho fala, né, que é um pouco a questão do princípio da autodeterminação dos povos, né, como essa estratégia de, de autogestão também, né, a autogovernança, de governança territorial. É, e a gente é, analisa o quanto o, o, o direito à consulta, né? Acho que deu uma travadinha. É. Tá ouvindo? o estamos escutando. Chefe, é, aí travou, é. mas você, a última coisa que você falou era a convenção prevê o direito à consulta, aí travou. <risos> Ah, tá, Ah tá bom, vou tentar desligar minha câmera só para ver se fica melhor, que a internet, acho que eu vou se aqui. Ah, estamos escutando agora bem? Estamos sim. Tá, então, esse, esse, a Convenção 69, como eu estava falando também, é prevê também essa garantia do direito à, auto, à autodeterminação dos povos, né? que está vinculado totalmente à, à questão da autogestão, né, da governança dos povos em relação aos seus territórios. É, eu sou de uma comunidade quilombola também, sou quilombola, e, e percebo assim, na prática, pude acompanhar também um pouco, e aí, juntamente com, a, com a Raquel, a construção de alguns protocolos de consulta né, em alguns estados brasileiros, né? E a gente percebeu o quanto, essa, é, o quanto os protocolos de consulta são importantes, né? Para que os povos eles possam ter autonomia de dizer o que querem, né porque a Convenção 69, de certa forma, ele garante que esses povos, né, quando você vê lá, lá no artigo 6º da Convenção, quando ele diz que toda e qualquer atividade, né, tanto a, e aí não é um rolo taxativo, né, administrativamente, é, judicialmente, ou qualquer... A ato, né, de gestão que foi impactar diretamente os povos e comunidades tradicionais, esses deverão ser consultados, né, de certa forma, quando você analisa esse dispositivo é, da convenção, você percebe o quanto o, os povos, muitas vezes, não têm esse direito, né, de consulta garantido, né, e aí você vê, muitas vezes, grandes empreendimentos adentrando dentro dos territórios tradicionais, né, sem nenhuma, sem nenhum diálogo com os povos, né, os povos, na verdade, eles não são... É como se a gente estivesse retrocedendo a um status quo em que os povos ainda né, têm aquela, como a Raquel bem falou, da, da, outra convenção, é, da outra convenção, onde tinha um senso mais paternalista, né? Como se os povos eles dependessem do Estado para dizer o que é bom ou não para, para, né, para, para eles, né? Então, mas com a Convenção 69 da OIT, a gente percebe que isso, isso muda, muda totalmente. A gente percebe que a construção dos protocolos de consulta, eles, eles garantem, e aí, eu, eu considero a Convenção 69 também, né, uma, uma normativa né, bem importante, porque também ele, ele não se resume também, é importante trazer a, a somente povos e comunidades, é, só indígenas, né, ou, ou quilombolas, né, é uma normativa que, de certa forma, ele traz, né, ele amplia esse, esse, esse rol de povos e comunidades tradicionais, né? e aí entra extrativistas né? e diversos outros povos que têm uma garantia, que a gente vê muitas vezes que o arcabouço, arcabouço jurídico dos, dos indígenas, que um dos quilombolos, você vê que, por mais que não sejam suficientes ainda né, para a realidade de cada povo, eles ainda têm um, um, minimamente algumas garantias, e outros povos a gente vê que ainda, ainda ficavam num limbo, no limbo né? é, é, legal, e a gente vê, por isso que muitas vezes a gente vê também a convenção sendo tão, sendo tão atacada, né? Hoje é um, um, um direito que está, é, digamos que ele, ele está sendo perseguido, né? Está na, aí é um linguagem bem popular, está na crista da onda no sentido de que o Estado, muitas vezes brasileiro está querendo agora, né? E aí com o PDL 177, né? É, querendo é, permitir que o, que o presidente da República ele denuncie é, a Convenção Menor, seja, fazer com que o Estado brasileiro ele deixe de ser, de ser membro, né, da, da Convenção Menor. Isso é muito grave, né. E a gente também tem a Di 5905, né, a governadora Roraima, que vem também dizer que que é, muitas vezes que a Convenção 69 ela atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Então a gente tem uma normativa muito importante, né, muito importante, que garante né, que os povos e comunidades tradicionais, a gente quanto quilombolo, nossos irmãos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, elas, a gente tem a autonomia de dizer, né, de escolher os, os rumos da nossa própria história, do nosso próprio desenvolvimento é sustentável. Então, eu acho que era isso, Raquel, acho que eu vou passar para a Raquel, se quiser fazer mais algumas considerações. Eu vou só finalizar aqui, aqui né, com algumas umas informações que talvez né, vocês não trabalhem com protocolos, não, não, não conheçam, mas nós temos 73 protocolos é, constituídos aqui no nosso país. É, desses protocolos, inclusive, nós temos o protocolo da FOIRN, né que é o protocolo da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que está sendo aprovado amanhã, entre amanhã e dia 26, a, a grande assembleia vai aprovar os cinco protocolos que estão sendo construídos lá. Então, nós temos protocolos quilombolas indígenas, nós temos também protocolos que são conjuntos, né? ou seja, indígenas com quilombolas, indígenas com é, outros povos e comunidades tradicionais. Entre esses povos e comunidades tradicionais também, é, para quem ainda não conhece, nós temos, por exemplo, é, pescadores, apanhadores de, apanhadoras de flores, nós temos carroceiros, tem um protocolo muito bonito, o protocolo dos carroceiros de Minas Gerais é muito bonito. Então, nós temos protocolos, né, como o Jefferson colocou, não só de indígenas e de quilombolas, né? Os protocolos, eles não fazem só como os povos querem ser consultados, mas também sobre as suas línguas, sobre os seus costumes, sobre as suas tradições. É muito comum um protocolo indígena, por exemplo, ter ali a versão dele na língua materna, na língua originária. Então, isso é muito importante, né? Porque os povos não se colocam só ali no protocolo, né? Com a língua do branco, por exemplo, com a língua externa, mas também com as suas com as suas características, né, o protocolo dos carroceiros, por exemplo, traz os dez mandamentos do carroceiro e o mandamento principal é respeitar o seu animal, então é muito bonito da gente ler esses protocolos e aprender como, né, outros povos e outras comunidades é, se relacionam entre si e com a sociedade nós tivemos uma vitória muito importante em relação aos protocolos que foi a vitória em relação à Volta Grande do Xingu né, lá, a Belo Sun, que é aquela empresa canadense mineradora, ia, ia iniciar uma exploração minerária lá, sem consulta aos povos. Então, o Tribunal, da, a, a tribunal Regional Federal da Primeira Região não só é, suspendeu a licença de instalação, como determinou a realização da consulta prévia, livre e informada. Então, isso é muito importante, porque isso fundamenta né, outras situações futuras que nós possamos ter. E essa, essa situação está toda narrada aqui nesse livro, que vocês encontram no nosso site, eu posso mandar o link para facilitar, mas esse livro, ele traz a nota técnica que o Observatório é, enviou para esse caso, né? o Ministério Público Federal pediu que o Observatório produzisse essa nota técnica, o Observatório produziu, e nós é, ganhamos, assim, né? pelo menos uma primeira vitória, aí, que foi a suspensão, baseada no direito à consulta. Então, muito importante. E para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a conhecer né, as, nossas, as nossas redes sociais, a seguir o observatório. Eu vou enviar aqui no chat para vocês o nosso site. Nesse site vocês encontram esse livro que eu acabei de comentar, assim como o volume 1 desse, dessa coleção, que também trata é, sobre a consulta. E nós também temos outros livros relacionados. E aqui também deixo o nosso Instagram. Convido vocês é, a nos seguir, porque lá nós estamos sempre postando tanto o que nós fazemos, né, como também dando destaque às associações e às organizações é, dos povos. De resto, agradeço a atenção de vocês e volto agora para a minha função de coordenadora, né. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Pode falar, professor Marcelo. Ah, eu fiquei pensando...